Água é a sobrevivência de toda a humanidade. Nós viemos a vida envoltos na água. O rio tinha ali um volume de água muito grande. E a gente, a nossa vida, era brincar dentro desse rio. A quantidade de água, ela vai sempre ser praticamente a mesma. Agora, a qualidade de água, ela vai cada vez mais né, diminuindo. Nós não vamos ter qualidades de água tão boas. A questão dos dejetos que são largados no rio, dejetos sólidos como plástico, é, pneus, geladeiras, é, animais que morrem. Né? Então, é uma série de fatores que, quando a gente junta tudo, a gente vê que, cara, tem muito problema e nós estamos muito aquém de um ambiente saudável.